O que está acontecendo na nossa vida é uma oportunidade da gente aprender e evoluir. No dia que a gente saca isso, a gente gabarita a questão e aí a gente passa para a próxima. E É, é, é como se... É, é, Pri, você mandou uma mensagem para mim, super preocupada, porque a gente está trabalhando para caramba, e aí as crianças comeram ontem Nescau com biscoito chocolate. E aí eu peguei aquilo, eu li, Primeira quando eu li a mensagem da Priscila, eu falei assim, cara, a Priscila, pô, tá enchendo o saco, não sei o quê. Pô, a Priscila tá... Ao invés de dar uma solução, ela tá reclamando, né? Sabe, primeiro olhar assim, rápido. Aí eu falei assim, peraí, mas qual é o meu papel? Se eu sinto que ela tá preocupada uhum. e eu tô tranquilo, eu tenho uma vantagem. Uhum. Eu posso oferecer essa vantagem pra, pro nosso relacionamento. Uhum. O, o, olha o raciocínio, se liga, se liga, acompanha comigo. No dia que eu tô irritado com alguma coisa, chances são que tu não tá irritada. Uhum. Né? E aí o fato de você não tá irritada, tu pode fazer uma oferta dessa tranquilidade para me ajudar. É, você puxa a pessoa que tá irritada para tranquilidade, é. né? E eu, porque se deixar o outro que tá irritado vai te puxar para a irritação também. É porque se eu tô irritado <risos> e você fica irritada porque eu tô irritado, é um, você pode fazer isso mas você perdeu a chance de é, oferecer é, amor porque eu não disse na minha cabeça é amor Sim. oferecer amor no processo amor é ver que a pessoa está nervosa uhum. eu várias vezes vejo que você está nervosa e eu nem encosto em você mas eu tô orando por você uhum. sério uhum. eu falo assim Deus eu percebi que a pessoa está nervosa eu quero orar para que ela fique mais calma é simples entendeu ou eu percebi que você está nervosa na hora de Lavar o nariz do Davi, levar a Débora para fazer xixi, hoje de uhum, manhã. Uhum. Aí a Débora falou, eu quero fazer xixi. Aí você falou assim, mas você já fez xixi. Eu percebi, eu vou pegar. Débora, uhum. vem com o papai. Quando eu vi, ela tinha feito xixi na calcinha, não sei o quê. Uhum. Ela precisava realmente fazer xixi, uhum. mas eu tava mais tranquilo. Não é uma questão de, tipo assim, ó, não é uma questão de superioridade. É uma questão de equilíbrio, porque várias vezes eu tô virado no Jiraia e a Priscila me ajuda. É aquela hora que a gente tá irritado e aí o outro tem a chance de ficar quieto e falar assim, cara, eu percebi que esse cara não tá legal hoje. Eu vou, ao invés de atrapalhar, eu vou ajudar. Eu